E aí, pessoal? Vídeo polêmico, um tanto quanto polêmico. Bora trocar aqui uma ideia sobre liberdade de expressão ou o direito de você pensar, falar, se expressar, trazer ideias ao mundo. É um direito que... Ah, Dá-se entender que Todo ser humano deveria ter né? Direito de pensar Falar e se expressar Um ser humano não tem direito de ferir o outro A não ser em defesa própria né? Ou defesa de outros Beleza É de senso comum né? O ser humano não pode ferir o outro Fisicamente com ações, palavras não ferem, palavras não ferem, ninguém, palavras podem derrubar governos, mas palavras não podem ferir pessoas, pode falar, Marco, você é feio, você tem cara de criança, deixando claro que o Marco tem 24 anos, mas pode parecer que eu tenho cara de criança E você pode falar isso Quantas vezes você quiser, você não vai me ferir Pode me chamar de pobre Pode me chamar de branco Pode me chamar de preto De, de viado, de hétero Você pode me chamar do que você quiser, cara Você não vai me ferir Eu posso não concordar com as coisas que você me chamar. Posso? Mas eu não vou dar ataque de pelanca e impedir você de falar o que você quer, cara. Você pode fazer um vídeo falando sobre mim. Eu posso escolher não dar play no teu vídeo. Tá ligado? Esse é o ponto. Eu sempre fui um aluno que eu, eu não gostava da escola. Porque eu não gostava de estar perto de pessoas. Sei lá, eu tenho algum distúrbio. Mas quando eu estava na escola, eu prestava atenção nas aulas. Porque eu também não gostava de, de fazer atividades. Eu não gostava de fazer nada. Eu odiava fazer trabalhos atividades. Eu me esforçava sempre para aprender com a explicação do professor para eu não ter que perder tempo estudando para provas nem fazendo trabalhos, eu não fazia, eu quase não fazia trabalhos de escola, eram muito raros. Uh, meus professores estão de prova, eu não fazia atividades escolares e eu basicamente conseguia passar de ano, somente respondendo provas. Raros eram os trabalhos que eu participava. Um abraço até para Stephanie, que geralmente a gente fazia os trabalhos lá. Ela escrevia e eu Fazia Pensava, né? E o título desse vídeo eu vou colocar A censura está aí E a liberdade Já não tem mais endereço Vamos fazer aqui Isso Pode ser uma música do Legião Urbana, né? Até que pariu Olha só Opa, do carioca. Um mundo onde a verdade é o avesso e a alegria já não tem mais endereço. Parece uma música do Legião, né? Essa música é Clarice, do Legião. E o que, que aconteceu eu gravar esse vídeo? Chegamos aqui no painel do canal, no do marco. E vemos um aviso, violação das diretrizes da comunidade. Clicamos no aviso. Seu conteúdo foi removido por causa de uma violação das diretrizes. Tá. Como essa é a primeira vez, sua conta não será afetada. Você só será afetado uma vez e o alerta permanecerá ativo. Seu canal receberá um aviso da diretrizes da comunidade, você não poderá usar recurso como envio de vídeos, postagens na comunidade ou transmissões ao vivo por uma semana, caso se repita. E o que que aconteceu? Eu tenho até que tomar cuidado ao falar sobre isso, né? Porque senão eu vou ser mais prejudicado do que eu já sou. Nossa, meu canal é tão pequeno, cara. A censura chegou a pessoas comuns, como eu. E vai chegar a pessoas comuns como você também. Do mesmo jeito chegou ao monarque, jovem pan, ao canal hipócritas e outros mais. O conteúdo foi esse. Live the Hunter, né? Dia 3/3 3 de 2023. Eu tava fazendo uma live na Twitch, como eu ando fazendo quase todos os dias. Tava jogando um joguinho de caça. Aí lá, mano, chegou no um português. Começamos a falar sobre Bolsonaro, sobre vacinas e coisa e tal. Não vou falar o que falamos, tá? Detalhe. Eu compartilhei lá a informação de que eu tomei a vacina Pfizer. Eu sou vacinado, cara. Na porra do Covid. Sou vacinado. Inclusive, eu não vou indicar você fazer nada. É, procure as indicações médicas corretas E faça aí Siga aí o que, que os médicos que, O que, que os médicos indicam Eu não sei o que os médicos indicam Porque eu Eu não, não tô nem aí pra essa merda A questão é que Faz aí o que tu quiser da tua vida A questão que eu quero dizer aqui é que a gente tá proibido de, de dar as nossas opiniões, cara. Puta que pariu. Falar pra você, mano. Olha aqui. Eu tava usando o meu canal pra armazenar lives antigas, ó. Deixa eu ver aqui o conteúdo. Tem aqui o vídeo que eu vou postar hoje, né? Tá privado aqui, esperando. Só dar um... mais tarde pra eu postar. Isso aqui, ó. Live The Hunter foi removido. Tinha mais lives aqui. Eu acabei apagando com medo, né? Ah, cadê? Não tem mais live? Era pra ter mais live aqui. Pelo menos uma de Minecraft. Eu deixei guardado. Eu... Aqui, ó. Minecraft. 8 do 3,003. Eu... eu guardei porque eu quero fazer um conteúdo ainda com isso aí. Preparar um vídeo. Então, eu tava armazenando minhas lives. Não tava nem em público, cara. E uma live gravada, que não tava nem pública. Puta que pariu, a gente teve essa merda aí, de, desse desafeto. Tivemos nosso vídeo removido, porque divulgamos informações que não batem com o conteúdo médico, né? O que a OMS quer. Não vou falar o que eu disse. Não vou falar o que dissemos Até porque senão o canal vai sofrer essa porra dessa censura A gente pode até analisar o conteúdo aqui, mas... Eu não vou mexer com isso não, cara A questão é que na ditadura, cara A gente estudou que a ditadura tinha o... Um órgão que cuidava da censura, né? Como é que funcionava esse órgão da censura? Falar pra vocês aqui Eu conheço vários... Digamos que artistas, né? Ari Toledo, Renato Russo, ah, Raul Seixas. Quando eles iam criar músicas, quando eles iam criar peças, coisas para o público, eles tinham que escrever tudo o que eles iam fazer, a obra deles, e eles mandavam para esse departamento de censura da ditadura. E aí, muitas vezes a ditadura pegava assim, analisava a obra e falava assim: ó, tal parte aqui não, não tá legal aqui com, com nossas ideologias, vocês vão ter que mudar, ou então vocês, não vão, vocês vão ser proibidos de compartilhar essa, essa obra de vocês, vocês vão ser proibidos de fazer show, vocês não vão poder publicar. É. Tanto que surgiu aí as, as famosas Cálice, né? Aquela música famosa. Pai, afasta de mim esse cálice né? O Mosca na Sopa São obras que surgiram A Conexão Amazônica Foi uma obra que, que a Legião Urbana Mandou pra censura três vezes Eles revisaram Mudaram as coisinhas, mandaram de novo Revisaram, mudaram as coisinhas Mandaram de novo, três vezes Conexão Amazônica Foi mandada para essa porra dessa censura mas eles não foram proibidos de, de mandar o conteúdo deles, tá ligado? Puta que pariu. Como que uma ditadura militar, cara, do Brasil, acaba sendo mais sensata do que hoje em dia? Olha que loucura. Né, mano? Tá, os tempos são loucos, né? Eu Poderia pegar e queimar meus livros de história, né? Falar assim, puta que pariu. Nós avançamos avançamos pra isso aqui, cara. Mas não. Se você estuda história, você vê, você vê que isso não é loucura. A pessoa que foi oprimida ontem, ela acumula ódio. Ela acumula sentimento de, sentimentos ruins. E ela quer se tornar o opressor. É isso que a gente nota, né, na... hoje em dia. Sei lá, cara, porra, a gente não tem mais liberdade. Antigamente, era sinônimo de liberdade uma pessoa ficar nu num teatro, uma pessoa falar palavrões. Aí hoje em dia saturou tanto esse negócio de palavrão que já tá voltando as coisas a serem conservadoras. Tem também um monólogo lá do nosso amigo que fez um Bilândia, né? Eu não sei o nome dele, esqueci o nome dele. O cara que fez Talahasse. Fez aquele monólogo lá. Procurem aí, cara. O monólogo do, do cara que fez um Bilândia. O, o ator que fez o Talahasse. Não sei se é. Steve.. sei lá, cara. Puta que pariu. procurei aí. Você vai ver. Ele fala sobre.. Olha uma loucura que aconteceu aí. Com. A... Grandes donos de cartéis de drogas. Só você procurar. Eu espero. Que não dê merda pra mim falar isso aqui. Até porque eu achava que eu era pequeno. Eu falei, puta que pariu. Eu sou pequeno, não posso falar nada Caralho Mas são as diretrizes da comunidade, né, cara O YouTube é dono disso aqui E ele tem a liberdade dele de Escolher quem pode falar Escolher o que a gente pode falar É, cara o jeito certo de você viver mesmo é você viver pisando em ovos. É você viver com medo do que você vai falar e você não dar a sua opinião. Esse é o jeito certo de você viver. Tem que viver lá no encolhedinho, tá ligado? Fazendo só aquilo que as pessoas querem que você faça. Vivendo do jeito que as pessoas idealizam que você viva. Tem aquele velho ditado que diz, né, que prego que se desponta, toma martelada. E é assim que você tem que viver. Igualzinho os outros pregos. Cabeça baixinha. Sem aparecer. Agora me pergunto, cara. Eu sou ateu? Eu sou... Eu, eu, eu sou é engraçado, cara. Eu sou um ateu batizado. Eu me batizei quando eu tinha 15, 16 anos. 2016, acho que eu tinha 17 anos. Ou 16 anos. 15 anos, sei lá. pobre -se. me batizei. Depois de tanto ler a Bíblia, depois de tanto ir à igreja. Falei, ah, porra, eu sou ateu. Mas eu quero que os crentes, que as pessoas que acreditem em Deus... Não possam divulgar seus pensamentos? Não possam processar, professar sua fé? Não, cara, eu não quero isso. Você ser criacionista, você ser, você ser uma pessoa de fé, não vai interferir na minha descrença. E a minha descrença também não deveria interferir na tua fé, cara. Não, isso não é o, não é o correto? A, sua, a minha existência não, não deveria abalar a sua. A não ser que eu ameaça a tua vida. Coisa que eu não vou ameaçar. Porque eu tô no meu canto. Mas por que que pessoas como, como eu, pessoas como a Jovem Pan. Por que que pessoas como Bolsonaro, como o Monarque. Como o canal Hipó Hipócritas. Recebem essas merdas. Por que, que a gente é visto como genocida, divulgadores de fake news, né? portadores da morte, sei lá, velho? Merda é essa, cara? Eu vejo também muita gente... Tem hora que dizem que o monarca tá lúcido, tem hora que dizem que o monarca fala muita bosta. Agora reparem só, dizem que o monarca tá lúcido quando ele... Concorda com a opinião de vocês o monarca concorda com, com tudo que você fala Com tudo que você pensa, você fala O monarca tá lúcido Quando o monarca fala alguma coisa que é contrária A sua opinião, você chega e fala Ah, o monarca só fala bosta O monarca é um burro Será que você não tem inteligência para perceber o quão O quão burro você tá sendo, cara? Você... Simplesmente diz que o cara é lúcido quando ele, concorda, quando ele concorda com o que você fala Isso é uma loucura Loucura, loucura Eu não sei se é por... Não é por culpa do, do QI baixo do brasileiro, cara O QI, o QI baixo do brasileiro é, é, é triste Mas isso aí tem no mundo afora também No mundo onde as pessoas têm QI alto, né? Americanos tem que ir alto Japoneses tem que ir alto Mas lá também tá que... Essa merda é até maior, né? Lá fora Não é por causa da burrice do povo Cara, foda-se, né? Véio? É isso A censura tá aí E a gente não Não pode querer mudar o mundo, né, cara? Não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Pois é, meu brother. Não preciso ler jornais, mentir sozinho. Eu sou capaz. Não se desponte, cara. Não se desponte. Melhor você ficar quieto no seu canto. Do que levar martelada, né, cara? A vida é uma só. Principalmente pra mim, que eu sou ateu. Existindo ou não existindo Deus. Eu sou ateu. E a vida pra mim vai ser só essa. Desconsiderando o além mundo. A minha vida é só essa. E se vai ter ou não vai? Se vai ter ou se não vai ter algo... Depois que, que esse teatro aqui acabar O que me importa é, é vivo hoje e É isso, cara Você que é pequeno aí Tem que viver pisando em ovos E inseguro no, no que você pode Dizer e compartilhar Mesmo que aquilo que você esteja falando Não seja crime, tá? Porque não... Porra! Desde quando você falar alguma coisa é crime? A não ser que seja tudo que a gente já falou antes, né? Vira a vida de outras pessoas? Você estimular atentados, estimular terrorismo... Nossa, crime! Beleza! Mas porra, você parar, sentar aqui, dialogar... Desenvolver um pensamento é crime agora? Não é, cara. Tudo que parou. Ah, fica aí com essa reflexão aí.